pessoal, estou aqui de volta no Compre Mais, isso mesmo, o Plano Altão Agora é Compre Mais para mostrar para vocês toda essa nova, nova fase do nosso querido mercado aqui em Mafra. E já que estamos aqui dentro, quero aproveitar para corrigir uma informação. Semana passada nós falamos que eram 17 lojas. São 17 lojas da rede Compre Mais, mas a rede toda Superpão são mais de 40 lojas que agora estão aqui em Mafra com a rede Compre Mais e muito mais promoção, muito mais oferta especial para mim e para você. É por isso que eu sempre digo, um mercado como esse, com tantas lojas, consegue preços e condições para você, no alvorejo ou no atacado, economizar sempre mais. As minhas compras eu já fiz, agora eu espero você!